No primeiro dia dos ázimos, em que se imolava o cordeiro pascal, os discípulos perguntaram a Jesus Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus enviou dois discípulos e disse-lhes Ida à cidade! Os discípulos partiram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, recitou a bênção e partiu-o. Deu-o aos discípulos e disse, Tomai, isto é o meu corpo. Depois tomou um cálice, deu graças e entregou-lhe. E todos beberam dele. Disse Jesus, Este é o meu sangue. O sangue da nova aliança, derramado pela multidão dos homens. Este é o Evangelho do Domingo do Corpo de Deus deste ano. E neste Evangelho, tal como nos outros que lhe são paralelos, encontramos a fonte, a razão de ser desta festa, desta solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, assim corretamente chamada. Mas não só. Não só a razão de ser da festa, mas a razão de ser de toda a vida eucarística da Igreja. Desde sempre é aqui, é nesta palavra, que nós vamos beber a nossa vivência da Eucaristia, a nossa contemplação e a nossa adoração de Jesus na Eucaristia. Se calhar, também já uma vez pensaste, que até disseste, quem me dera que Jesus estivesse aqui hoje comigo? Quem me dera que ele fizesse isto ou fizesse aquilo? para o meu bem, claro, para a minha felicidade, para a minha plenitude, quem me dera que ele estivesse aqui hoje a dar-me vida. Jesus inventou uma coisa para que isso fosse possível, para que ele estivesse presente a todos os tempos, a cada geração de cristãos e por isso também estivesse presente junto de nós. Inventou a Eucaristia. Tomai, isto é o meu corpo, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado, pela multidão e, portanto, o pão é agora corpo, o vinho é agora sangue. E todos aqueles que o recebem, que os recebem, vão-se transformando em Jesus. Não pensemos que seja assim uma coisa que basta crermos basta fazermos um esforço. Por mais esforço que façamos na nossa vida para prepararmos-nos, para recebermos o Senhor, ou até para prepararmos a própria missa, não basta. Tem que ser Jesus a vir para trazer algo de novo à nossa vida. E o que é que ele traz? A sua presença, ele próprio. Por isso, neste domingo, quando estiveres na missa, ou numa procissão do corpo de Deus, ou mesmo não estando numa procissão do corpo de Deus, em adoração ao Santíssimo Sacramento, lembra-te disto. Jesus, de facto, está presente. A hóstia consagrada não é uma coisa, não é um talismã que venhas adorar, assim, de uma forma fixa. É Jesus presente que deves adorar com todas as fibras do teu ser, mas é Jesus a atuar na tua vida. E o que é que ele faz? O que fez neste Evangelho? Antecipando a sua paixão, morte e ressurreição, numa refeição, traz a Páscoa para nós. Por isso, quanto mais comungares com Cristo, quanto mais comungares Cristo e o adorares, mais vai acontecer esta transformação, esta passagem da morte à vida, esta Páscoa na tua vida.